Talvez eu seja apenas um visionário Tão equivocado no meu mundo Onde em um suspiro profundo Ouço a minha voz tão calada E com os olhos cheios de lágrimas E a garganta embargada Há tanta disparidade, meu Deus E ninguém fala mais nada Pois é tudo tão normal Mudaram-se os ideais e em nome da fé fazem de Jesus de Nazaré uma fonte de comércio. O que foi feito do Azorrague que um dia por ele fora usado, e pensar que por causa disso ele foi brutalmente assassinado? Eu penso nos seus seguidores, que foram perseguidos por inimigos em comum, execráveis detratores, Tão algozes perseguidores, será que estou assim tão equivocado? Meu Deus, eu trago um sonho eu, em meu peito, o um sonho de verdadeiros missionários, em que servos contemporâneos, homens de Deus tão idôneos, sem a ganância por dinheiro, sem a fome miserável de viver escravizado por tanta ostentação. Hoje, muitos já não querem mais apenas viajar de avião, pois agora querem aviões particulares somente para poder evangelizar, para pregar, para cantar, mas um pseudo-evangelho que só serve para ludibriar. Deus, jamais me deixe ser assim jamais deixe-me mudar, o coração é enganoso, pode ser contaminado por esse ópio viciado, onde eu, obcecado, vou tornar-me uma celebridade. Em meus ternos refinados, com meus carros importados que valem até milhões, com fazendas e mansões, e eu a ostentar-me, mas excluo as nações e não invisto em missões. Eu nasci na periferia, eu sei que isto é demagogia, mas comi com o meu semelhante, que às vezes por instantes não tinham nem mesmo o que comer. Como é que eu vou viver tendo iates particular, mas negar a dor da cruz, em que pela qual morreu Jesus, entre as luzes da ribalta? Um novo show a me esperar, com milhares de estéreis, para então me adorar. Mas na volta para casa sei que voltarão vazios, pois pularam e gritaram. Com as músicas até louvaram, um louvor que não se ouve, pois jamais se chega ao céu. E eu a falar de prosperidade, esconder-me da verdade e pedir muito dinheiro. Aludi-lo às sementes, assim, quem sabe, estes crentes estão sem Deus e vão tão carentes, entregam tudo o que eles têm, para eu poder ainda ter mais. Oh Pai, o que foi feito de Policarpo que marchou para a fogueira, John Cliff ou John Rose, que entregaram a própria vida por amor ao Evangelho? Germine em mim todo este amor pelas almas, ó meu Senhor. Dá-me, ó Deus, o mesmo amor, a mesma graça e favor que ofertastes ao conde Zinzerdorf, homem nobre e de puro coração, que jamais mediu esforços para auxiliar o seu irmão. Ressuscita em mim, David Brennett, que na aldeia dos Silvípolas, onde o seu bem maior era o amor pelos alcoólatras, Preteriu a sua sorte, tão doente vomitava, dos teus pulmões sangue jorrava na saúde que esvaía. Deveria ter se tratado, muitos dizem que era noiva e com sua noiva poderia então ter se casado. E uma família edificada, mas houver índios tão doentes, venciados tão carentes, ele olhou para aquela gente e, como um servo tão temente, decidiu se derramar toda a força do amor que ele tinha pelo Senhor. No Evangelho, redundou e aos silvícolas evangelizou. Sua vida se esvaiu, lentamente se expirou, como o um aroma agradável que Jesus inalou. Sua noiva, Bela Flor, depois disso ela murchou e ao lado do amado o seu corpo se entregou. Que eu morra enquanto é tempo? Eu não quero esse tormento de trocar Deus pelo humanismo, por um evangelho egocêntrico, onde eu um tanto excêntrico faça mil extravagâncias com um álibi tão esdrúxulo de que é para ganhar almas. Eu prefiro ver a morte vou sorrindo com essa sorte, se eu perceber que esta morte não me separa de Jesus. Pois eu nego a mim mesmo, pai, eu quero a sua cruz e fazer como Jesus, que mesmo sendo Deus não se usurpou do seu poder. Nesse mundo andou a pé, vivendo humilde pela fé. Não vivia a calvalgar em belas carruagens a desfilar, enquanto estava a ensinar. Nem em mansões ele habitou, era apenas um carpinteiro, que lidava com a sina de trabalhar com seu dilema, pois daquilo que suou, com a madeira que entalhou, foi a ponte para sua morte, que mudou a minha sorte. Sei que eu não estou errado, por ser contra este Evangelho, que infelizmente se tem pregado, infeliz tão deturpado. Quero viver daquilo que eu falo e falar daquilo que eu vivo. Quero ser um vivo morto, pois vou morto para o mundo, mas tão vivo para Deus. Deste mundo abstraído, esperando a, a minha herança. O meu Deus lá na glória, onde está o fim da minha história. Alguns dizem que David Brent era noivo e que sua noiva se definhou. No testemunho que eu li sobre ele, um livro escrito por Jonathan edwards não fala abertamente sobre isso, mas indiferente de ele ser noivo ou não. Tudo que eu posso dizer é que depois que eu li sobre a história, o diário da vida de David Brennett, eu vejo apenas um vislumbre de tudo aquilo que um cristão, ou que eu poderia ser para esse Deus maravilhoso.